Olha, daqui a pouco vamos ter conosco aqui, DJ Santinho. Eu tenho, olha, eu tenho dois minutos bem rápido aqui com o DJ Santinho. Ah, eu tenho cinco minutos, não é dois, agora é cinco minutos com o DJ Santinho. DJ Santinho já está aqui conosco na casa, vamos, vamos, vamos então ao que interessa. DJ Santinho, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço da Rádio Station. Opa, boa noite, familiar. Estamos aqui com o DJ Santinho na casa. DJ Santinho, deixa eu fazer uma pergunta. DJ Santinho, angolano, não é? Isso, isso. Uh, Luanda? Sim. Município? Sambizanga. Sambizanga, município do meu pai. Bem, DJ Santinho, nosso convidado de hoje, vamos aqui saber um pouquinho sobre a trajetória do DJ Santinho. Em menos de cinco minutos, vamos assim, um pouquinho mais rápido e objetivo. DJ Santinho, está há quanto tempo no Brasil? Doze anos. Doze? Isso. Ah, DJ Santinho está... Eu estou aqui a caminho de sete anos. DJ Santinho está há doze anos. E você é DJ há quanto tempo? Você começou a tocar em Angola ou começou a tocar aqui no Brasil? Não, comecei a tocar aqui mesmo, no Brasil. Ganhou o amor à vida de DJ aqui no Brasil? Isso, sim, tipo, porque de pequeno eu sempre gostava de música, tá ligado? Ah, ok. Então, eu tinha um vizinho lá do lado da minha casa, que chama-se DJ Bisneiro, ele sempre ensaiava, todo dia aí, sempre que ele ensaiava, hoje já era o primeiro a estar lá. Ok. Bem, família, temos aqui DJ Santinho na casa, ok? Ele está há 12 anos, já toca, já vive aqui no Brasil há 12 anos. E tocas há quanto tempo? Profissionalmente, eu estou... Uhum. Cara, não vou mentir, não. Estou há quatro anos mesmo. Didi Santinho está quatro anos no mercado. Toca há quatro anos. Qual é a casa especial? Tipo, qual é a casa que você toca? Tipo, que Você é DJ oficial? Da... Nenhuma. Nenhuma? Não tem não as específica, não. Bem, não tem. Mas, olha, eu conheço, conheço dois lugares. Né? Um deles já frequentei, porque é lá na, na Mary Pop, né? nas noites do do DJ Salou, e também conheço a Siga La Vida, só que nunca fui. Certo. Acredito que você já tocou aí. Já, já toquei. Então você é praticamente é um DJ oficial do, da organização que, que faz acontecer as noites do Siga La Vida, não é? E Sim. Como, é que, como é que tem sido aí as noites? Então, depende, né? Tipo quando eu, de dos contratantes, porque tipo, tendo que eles calam, acho que não escalam entendeu? Mas quando a festa do Salud estava em pé, eu tocava lá direito também. Ah, ok. E no Siga La Vida, você tocou em todas as festas ou nem por isso? Que eu me lembro, cara, no Siga La Vida, eu acho que eu toquei, acho que duas vezes. Duas vezes. Duas vezes, isso. Agora, eu, olha, a bocadinha eu ouvi você a, a fazer um comentário aí sobre Siga a Vida. Você está tá escalado para esse que vai acontecer? Não. Oh, e aí? O que está que acontecendo? Oh, filho do Edu, fala com um cara lá do Siga a Vida, DJ Sandinho. DJ Sandinho não está escalado, o que que se passa? Agora, outra pergunta. Quais são, você conhece alguns DJs angolanos ou africanos aqui em São Paulo? Conhece muitos? DJ, conheço. DJ, DJ profissional, conheço. Oh, então, alguns não são profissionais. Oh, nunca vi Bem, uh, olha, eu conheço o Salu, conheço o Sicato Júnior e o Nairo Puma, que você já conhece. Nos DJs, nos DJs aqui em São Paulo, qual deles você acha tempo muito forte, que é bom, que toca mesmo, e os, e os que não tocam, sabe, os que não te convencem? Pode falar toda a verdade aqui. Mas, na minha opinião, cara, eu sou, aqui em São Paulo eu só conheço cinco DJs só. Josimar, DJ do Gueto, Salô, Nero Puma, e o Josi D. Cara, é o seguinte, é que nem Angola, tá ligado? Em Angola, todo mundo quer ser DJ também, certo? É que nem aqui no Brasil, eu acho que alguns querem se aventurar em ser DJ. São curiosos, né? E São curiosos, <risos> entendeu? Aí, cara, eu não sei, mas o Salu é um bom DJ, né? É um bom DJ, Mocota. Grande abraço, Cota. Rala, Rala o DJ Salu estava aqui conosco. É, o Nairo também. Nairo Puma já filho, esteve aqui na casa. filho, meu filho. Grande brother também. DJ, conheço o DJ Cicato? Cicato Junior. Yeah. Tem uma foto dele aí? Não, não conheço o DJ Cicato, conheço o DJ Evald Shine? Acho que eu não tô vendo quem é. Ele, to, ele toca o quê? Mas ele sabe que vai pegar fogo, porque o Shine quando pega na pista é fogo. Vou sair da foda agora, eu mato isso vai trazer problema aqui essa vai isso vai trazer problema se canto quando vem isso bem dj dj Santinho é dj Santinho infelizmente a gente né, não temos a mesa aqui porque era era para você nos mostrar um pouquinho daquilo que você sabe que eu tô, já toca há seis anos sete anos dj Santinho é bom quatro anos não é sim pô é... Eu mesmo, eu até mandando mensagem exclusivo para o Filho de Camponês, né? eu falei, cara, não não vou tocar não, tá ligado? Para não acharem que eu te pedi para me tocar, entendeu? Porque eu não sou um cara que fica correndo atrás do, dos caras que dá Invento, isso daqui já é ferro, entendeu? Exatamente. DJ tem que se colocar no seu lugar, DJ tem que esperar ele verem seu trabalho e te chamarem, entendeu? Exatamente. Então, e mano, mais um recado para o a organização do Sigla Vido, o DJ Santinho é bom, você, você é bom. Eu sou bom no que faço, mas eu não quero que você exato. faça isso não, pô. vocês exato, não vão né? pensar que eu te pedi pra você pedirem pra eles me colocarem pra tocar. Não, entendeu? exato. Não, mas, mas eles vão ver, tipo, não é que você me pediu, a gente tem que passar informação, tem que falar pra ó, temos bons DJs aqui, tem que, não. Tem que convidar bons e não colocar ó, hum. os caras que não. vão estragar a noite, né? Esquece isso, cara, esquece isso. <risos> DJ Santinho é, aqui na casa, bom... grande DJ conosco aqui no, no programa cá entre nós, infelizmente ele não vai tocar hoje porque ele, ele, ele antecipou que não ia tocar, simplesmente veio que para conhecer a casa e a gente a conheceu o DJ Santinho, numa outra oportunidade ele vai tocar e vai mostrar todo o seu talento aqui, DJ Santinho contactos para show 985 80 pessoal, aí está o contacto do DJ, do DJ Santinho vai passar aqui no rodapé é só você anotar aí se tiver, toca em todo tipo de evento. Isso, todo. Exa então, pronto, pessoal, temos aqui o DJ Santinho, é angolano, é nosso, está na casa. Quem tiver dúvida, já sabe. É só pegar o contato aí no Rodapé e ligar. E DJ Santinho está disponível para todo o Brasil. Sim, todo o Exatamente. Brasil. Exatamente. Valeu, nosso DJ, estamos juntos. Até a próxima, ó. Do próximo, nas próximas oportunidades, ele vai tocar que vai mostrar tudo o que sabe. Estamos juntos, nós, família. Meu irmão, aqui mesmo só já o Laveda. <risos> no momento é mesmo só o Siga la vida Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Rei hey,